Vamos descobrir agora o que acontece quando zera a temporada no novo Clash Royale Juntos, pela primeira vez, a gente vai abrir o Clash Royale e vai ver o que vai acontecer O que será que mudou Então, bora lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, é o seguinte, já estamos aqui, ó, toque no meu celular Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora o Clash Royale Pela primeira vez, vocês estão vendo aí do lado, com... A nova, novo formato do Clash Royale, vamos ver como vai ser esse início de temporada Bom, ele fala ali quando eu terminei a temporada, eu terminei com 5.470 Eu cheguei bem mais, eu cheguei a 5.843, acho E eu quero ver como isso vai ficar mostrado, ou se vai aparecer ou não no, no meu perfil Vamos ver como vai ser, se eu vou ganhar alguma coisa por ter chego tão longe, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 5.470, começar com 4.735, tá bom, beleza, até que, eu pensei que ia até perder mais, mas, ó, o que acontece é o seguinte, eu cheguei aqui 4.000 e, peraí, peraí, peraí, peraí, ah, eu vou começar a coletar todos, até aquele, aquele até, até o ponto que eu vou começar o reset, entendi, então, é meio doido o negócio, né, mano, é meio doido, porque eu caio pra... Ah tá, entendi, entendi galera, é o seguinte Quando você reseta a temporada e você tá na arena lendária Independente de quanto você vai começar a próxima temporada, você reseta pra 4.000 E aí você pega a recompensa da primeira recompensa a partir dos 4.000 Que é com 4.075, olha que top Então você vai pegar muita coisa aí no caminho, tudo que você já havia pego Até onde você estiver quando você terminou a temporada uma coisa que eu, eu acabei fazendo, era inconsciente mas acabou sendo legal Eu, termi eu cheguei a 4850 quase, 4850 ou 5840 e pouco E aí eu queria saber com quanto eu, é, é, eu ficaria, se eu teria vantagens por ter chego tão longe Ou se realmente era, era é, no momento que você chega mais longe é melhor você parar de jogar que é o Clash Royale não queria, né? Eu cheguei aí a 5.400 depois Eu caí Mas é bom pra poder tentar pensar aí é, O que, que vale a pena, se vale a pena ou não E acho que eu sei Vamos recolher as recompensas por enquanto Temos ouro aqui na primeira coleta Temos ficha épica, top demais Um baúzinho, um baúzinho aqui do relâmpago Vamos ver o que vai vir a pra, pra gente escolher Tá, eu vou trocar esse daqui que eu não quero Trocar o golem também porque já tá no máximo uh, Fúria também não quero Quero tentar trocar outro Relâmpago já tá no máximo também, a última tentativa aqui Dragão elétrico, gostei do dragão elétrico Vamos de dragão elétrico, vamos ver se tem aqui ah, Uma carta que eu... Ah, já tinha gasto todas, tá bom, dragão elétrico Gostei, vamos coletar aqui mais dois mil de ouro Sempre bom, né Um ourinho, cinco cartas épicas Aqui, X-Bow carta, carta lendária a gente vai ganhar agora no baú Lendário, mano, muito bom, isso é bom também Podia vir um lava, mano, eu tô desesperado Por um lava, mano Nossa, eu jurava que vinha lava, mano Cemitério, 3 20 Era cemitério, não era o que eu queria Mas olha, nós vamos, nós vamos ganhar uma ficha lendária, mano 3 mil de ouro aqui pra coletar Ó, então realmente a gente ganha muito mais Eu acho que a gente ganha muito mais Fazendo dessa forma que é nova Tendo as recompensas dessa forma nova Do que a anterior Então eu, pelo menos, curti, ó Vou coletar aqui, ah, não foi não foi a, a ficha lendária, porque eu fiquei com 4.735, exatamente aqui, ó, com 4.800 eu libero a ficha lendária, muito top, mano, tá bom, gostei demais, ó, tô quase aqui na Liga Mestre, Liga Mestre é, é 5.000 agora, né? Então tô aí a 270 troféus, rapidinho da pegar Liga Mestre 1 E aí dá pra começar a pegar todas as recompensas de novo, inclusive sem gemas Que a galera gosta demais de fazer desafios e tal Então dá pra conseguir bastante coisa Eu particularmente adorei o novo formato aí de recompensas de final de temporada Vamos deixar aqui aberto, aqui, ó. vamos abrir esses baúzinhos aqui baúzinho. Opa, ganhei até uma carta nova ali o Terremoto Vamos abrir aqui esse baú gigante que eu também tinha coletado temos aqui algumas cartas, beleza. Vamos ver aqui a missão. Temos um baúzinho pra abrir também. Na missão, nada de bom. Nada de tão forte. Uh, temos ali uma missão: jogue batalha ali e tal, 10 vezes. Aqui aquela oferta de início de temporada. Não veio o Lava Round. Eu sempre compro todas as cartas aqui, seja pra doar, é, etc. Ou pra juntar é, poder estelar ali, pra poder é, deixar uma tropa mais top. E aí consigo fazer de buenas. Bom, nós temos aí algumas coisas pra fazer Tem um ataque de guerra aqui pra fazer E também quero jogar uma partida aqui Na, na nova temporada né? Iniciando a nova temporada Então, vamos lá juntos, partiu Primeira partida da temporada aqui No canal Bruno Clash Bora lá então, estamos aqui contra o Jalô Do Cebu Alpha Cebu Alpha, vamos ver como ele vai vir Vamos entender aqui como que ele vem Vamos ver aqui qual que é o deck dele Hum, Prince, será que é aquele deck de gigante Devil Prince de novo? Ou é o de Golem Devil Prince? Vamos ver o que ele vai pôr na frente ali, se ele vai pôr alguma coisa Não pôs nada, então vou pôr minha mini pack aqui Acho que ela consegue dar conta ali É, tem até o apoio do Mega Servo que voltou, né? Eita, gastou o Relâmpago ali, gastou o Relâmpago ali Então, vamos de Golem, já que ele gastou o Relâmpago, vamos de Golem Vamos ver o que ele vai fazer, será que ele tem alguma uma carta rápida pra dar dano do outro lado? Não, não tinha Então vamos montar nosso combo aí um pouco mais tranquilo, já que ele gastou aí bastante Pra poder. Opa! Olha a carta que ele pôs, mano. Olha a carta que ele pôs. Tô até esperando dar um, dar um tempo. A ver se ele coloca mais ali. Ele colocou ali, ó. Vamos colocar nosso relâmpago. Pra tentar ver se dá um dano ali. Pou, pou, pou. E aí a gente vai tentar conseguir ali dar dano com o nosso Ibdragão na sequência. E ele tá ali, ó. Atrás dos golemitas Então acaba dando dano livre né Dano livre pra gente Muito bom, gostei ali Conseguimos dar bastante dano Aqui eu vou tentar parar ali com os guardinhas também de leve Junto com o meu mega servo Pra tentar acabar pelo menos com ele aqui ó Se acabar com ele aqui tranquilão já foi Já acabamos com ele tranquilo Tá com 763 aquela torre do lado esquerdo Conseguimos bater bastante Deu bom aí gostei Então vamos ver como vai ser O, o dano final aqui A gente consegue ou não dar esse dano final Nessa torre aí, mano Vamos lá Vamos, vamos, vamos que vamos Eu não tô com o meu Com meu foguetão, né Eu troquei por relâmpago no final da temporada E aí Ah, é deck de morteiro, mano É deck de morteiro, mano Tá, vamos ter que <coughs> Ficar ligeiro aqui esse morteirão, hein Ele vai bater ali bastante, né Vamos ver, vamos ver como vai ser isso aqui, hein Tem ali danos aéreos chegando também Pra tentar acabar ali com tudo o problema é que aquela bruxa que vai acabar ficando ali pelo caminho Não tem problema, a gente consegue, acho que a gente vai conseguir Será que a gente dá? Não, não sei se a gente vai conseguir dar o dano ali final Vamos tentar aqui no relâmpago também Pra acabar com tudo logo E aí, deixar aí mais tranquilo pra gente só defender Tranquilão contra o morteiro Porque aí, meu amigo, aí é mais tranquilo de defender com o morteirão, né? É mais tranquilo Até porque, ó, coloquei meus, meus guardinhas ali pra dar aquela segurada E aí, mano, é golem Aí é golem, mano, aí é golem Não tem jeito, né? Bom Vamos lá, vamos ver como vai ficar aqui então, já colocamos ali nosso, opa, opa, opa, mini pack aqui mini pack aqui. mini pack aqui. tá tranquilana, tranquilana, vamos lá, vamos lá, vamos lá, guardinhas, guardinhas, guardinhas, pra tentar salvar ali, <coughs> aquela torre, tá tranquilo de salvar, a gente vai conseguindo dar dano ali do outro lado também, é isso né, por enquanto estamos muito bem aqui, tá tranquilão, e aí a gente vai pra fechar, GGzaço, na primeira partida da temporada aqui, no Clash Royale, mano, muito top, mandar aqui um, um chorinho do tronco pra ele E também aqui um joinha do gigante Então é isso, como estamos com o pé direito aqui na temporada Agora lá, 4.764, estamos quase pegando ali aquela ficha lendária Mas isso daí é pra um outro vídeo, porque quando eu pegar a ficha lendária A gente vai conseguir coletar uma coisa que eu quero muito Que é uma, a última carta Pra upar essa daqui, ó Que é o Lever Round, mano O Lever Round, que é esse aqui, ó Tá com 19 barra 20 Então eu quero upar, de, uh, ganhar uma carta dela Vou trocar ela na, no clã E aí eu consigo upar no nível máximo E aí, meu amigo, vamos testar um deck aéreo Zika, que a gente vai tentar ver Se consegue mudar aí um pouco Pra próxima temporada, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu o vídeo e curtiu o novo Clash Royale, comenta aqui embaixo Pra eu poder saber também, galera e comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês querem mais vídeos de Clash Royale? Mais vídeos de Brawl Stars? Comenta aí que eu quero saber. Eu vou deixar também uma pesquisa lá na comunidade. Então, se você aí curte os vídeos aqui, comenta aí pra eu poder saber e trazer mais vídeos que vocês querem. Tamo junto, galera. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Falou. Fui.